está constantemente ligada à rádio, mas a rádio, contrariamente à televisão, foi um meio que soube muito bem adaptar uh, a este boom do digital e, e na minha opinião, está a fazê-lo da forma certa.